Muito bem, muito bem, gente. Estamos chegando de volta aqui com você, né? É um abraço aí para você que acompanha o nosso canal, acompanha nossos vídeos. Um abração todo especial do seu amigo, é do seu amigo aí de todos os dias, o professor Boina. É que Deus te abençoe grandemente e se você não for inscrito aí no nosso canal, já vai aproveitando aí, né? É aproveitando aí, se inscreve direitinho, né? É, aperta o seu like, é, deixa o seu like aí. Inclusive esse vídeo eu gostaria que você, de pedir para você compartilhar aí nas suas redes sociais, que é muito importante, né? É muito importante, eu fui beneficiado, é, eu fui beneficiado e eu gostaria de beneficiar muitas pessoas aí pelo Brasil afora, que infelizmente aí, né? É, coisas do dia a dia, pessoas que têm esse problema aí é, de saúde. E eu conheço muita gente, né? É, a minha família, por exemplo, nós somos descendentes aí da família Montalvão, é, pessoal aí português, né? E na minha família, todos os homens da família, infelizmente, têm esse problema. Problema de pedras nos, no rim. Pedra no rim. É, se você ainda não sofreu essa dor de glória, de glória umas 10 vezes ao dia, aí, porque... É, até hoje eu vou te contar um negócio. Nunca vi um homem é, ter esse tipo de dor e não rolar no chão, viu? É complicado, hein? Muito complicado. Eu já estou aí fazendo aí no mês de outubro, nós estamos em setembro, setembro de 2020. Para você que está me ouvindo aí em outras épocas, é, em mês de outubro, agora dia 7, estou completando aí 50 anos de idade. É, tenho esse problema aí, Deus dos 15 anos. E não é fácil, né? Não é fácil, não. É, demora algum tempo para se manifestar, mas com, quando se manifesta, não avisa, não dá aviso e vem para arrebentar tudo, né? É, pedra no rim. Você já tem algum, alguém na família que tem esse tipo de problema? Você mesmo teve? Então presta atenção aí no que eu vou falar. É, pois aconteceu comigo. Aconteceu comigo e Deus nos iluminou aí, né, é, para tomar esse remédio, e eu gostaria de iluminar você também, né, com a graça de Deus, para que o seu sofrimento aí, pelo menos, amenize, né, amenize, a gente sabe que volta um dia, mas espero que demore, né, ou não volte mais, assim, em nome de Jesus, né, tem de acabar, é, tem de repreender esse mal, né. Gente, eu tô falando é, do santo remédio, né, o santo remédio caseiro, é um remédio caseiro, que isso aqui, inclusive, é a indicação do meu falecido pai, que ele, ele mesmo pegava na roça pessoalmente, né? Ele é, pegava na roça, nas beiras dos brejos, mas eu aqui, como eu vivo na cidade grande, eu lembrei desse remédio e mandei comprar aqui numa casa especializada. Ó, inclusive, aqui eu tirei a fotografia é, do pacotinho, né? É, o pacotinho que vem lá da casa, né? Da, da casa de... Que vem de ervas medicinais, olha aqui ó, cana do brejo, cana do brejo é o nome do remédio E é essas folhas aqui, é, vem, vem evidentemente, né? vem sequinho né, é, vem sequinho dentro de um pacotinho Custa baratinho né, inclusive esse ano de 2020 eu tive, de... mas é um ano de luta né Um ano de luta para todo mundo, para todo brasileiro, acho que para o mundo inteiro né em 2020, em plena pandemia, nessa loucura aí, né, de vai e vem, de medo de, de pegar o coronavírus e tudo mais, é, foi aonde, a questão de dois meses atrás, é, mais uma vez, né, na madrugada, é, igual eu falo, né, eu sempre falei, que ela vem sem esperar, na madrugada deu uma cólica de rim tremenda, eu moro em Ribeirão Preto, em apartamento, né, precisei sair no desespero daqui, e entrando no, no sistema de saúde daqui de Ribeirão Preto que por sinal né infelizmente uma cidade de 650 mil 670 mil habitantes mais ou menos deve ter mais né faz um tempo que não faz pesquisa é, não fui atendido né não fui atendido é isso aí né é dessa maneira que está o Brasil né é, e o pessoal ainda é, ainda fala em voltar o Lula ainda coisa boa hein é, coisa boa, ter cérebro na cabeça e usar é bom demais. É, um abração lá para o Diego, lá de Carandai, né, é, assistindo nossos vídeos. O Diego é, um dos, é uma das pessoas que, fiéis aí no, no canal, né. E vamos voltando ao assunto, né, é, não tendo assistência no, no sistema de saúde de Ribeirão Preto, infelizmente, consegui tomar uma injeção lá e voltei para casa. Enfim. É, dois dias depois, é, ainda passando mal, né, é, começou a se agravar, é, eu praticamente fiquei ruim de madrugada, precisei pegar um táxi e urgentemente ir até a, a cidade que eu morava, cidade de Cravinhos, que por sinal, é, por ser pequena, né, 30 e poucos mil habitantes, eu não tenho a, a quantidade certa, mas é muito melhor de saúde né, do, do que a cidade de Ribeirão Preto. Olha só a vergonha, né, aos senhores que dirigem a cidade de Ribeirão Preto, né? É, chegando na cidade de Cravinhos, como eu já morava lá, tinha tenho um endereço lá, né, de, de pessoas que trabalham ainda comigo, né? É o advogado Dr. Luiz Ângelo. É, peguei o endereço dele. Cheguei no no, no pronto-socorro municipal, fui atendido imediatamente e dentro desse atendimento, me aplicaram remédio, não teve retorno, né? é, a dor continuava cada dia, cada vez mais grave, é, foi aplicando imediatamente o Tramol, que é um remédio forte, não deu resultado nenhum, a situação estava complicada, estava né? em ponto de enrolar no chão. e em, Na sequência, é, chegando aí perto das zero horas, é, eles examinar de novo e falou, ah, agora vai ter de aplicar morfina, não vai ter jeito, né? E assim começou uma sequência, né? É, naquela noite, é, praticamente me segurar seguraram, é, aplicando morfina, só aliviando, pra, apesar de a morfina ser a mais forte droga para poder aliviar a dor que existe, é, aliviava apenas, não tirava. E o desespero foi começando a, a complicar tudo, né? É, passamos a noite num no, no pronto-socorro. No outro dia, o médico já veio me avisando que estávamos, estavam transferindo eu para um hospital da cidade de Cravinhos, que eu ia ficar internado. É, naquelas condições, não tinha condições de voltar para casa, pois desde quando eu entrei naquele lugar, eu estava é, com remédios na veia e não aguentava nem sequer ir na porta do hospital se precisasse. É, estava ruim, mas é ruim mesmo. Gente, enfim, internado na Santa Casa de Cravinhos, bem atendido, graças a Deus, né? Eu glorifico a Deus pela vida daquele pessoal que trabalha naquele lugar, por um hospital público é, atender daquele jeito. No Brasil é difícil, hein? É, ainda tem, hein? Ainda tem sim. Para Cravinhos tem um atendimento espetacular. É, eu não tenho envolvimento com políticos, é, quero deixar bem claro isso. Não conheço é, políticos daquela cidade, nem quero conhecer. Mas o que a gente tem, a gente tem que falar é a realidade. Né? Foi muito bem atendido, graças a Deus. É, passando é, questão de uma semana internado, é, quando chegou é, no terceiro dia, é, que já estava aplicando direto remédio na veia, é, praticamente começaram a me colocar morfina quase direto Porque a dor não passava é, O hospital providenciou um exame completo Para ver como estava o rim E constataram aí que o rim já estava inchado E tinha uma pedra enorme Uma pedra enorme que estava aí praticamente é, impedindo né? Impedindo o funcionamento do rim Estava até arriscado aí o rim parar Parar de funcionar. É, mas no terceiro para o quarto dia, é, eles me colocaram dentro de uma ambulância. Foi, uma, foi numa cidade, de, de, praticamente da região, chamada Serrana. E lá fizeram uma, uma chapa mais específica da situação. E eu estava num estado que colocaram eu numa cadeira de roda e colocaram dentro da ambulância. E depois tiraram na cadeira de roda. Levaram imediatamente, colocaram para fazer a chapa e foi de novo embora, estava né? no estado deplorável. E Quando eu estava vindo em, em direção ao hospital novamente, eu lembrei que o meu finado pai usava muito é, um remédio chamado Caninha da Índia ou Cana do Brejo. Tanto faz, é, é muito conhecido como esses dois nomes, Cana da Índia ou Cana do Brejo. E liguei, quando cheguei no hospital, liguei para um amigo, né? Liguei para um amigo em Ribeirão Preto, que eu sempre fico com o telefone do lado mesmo, no hospital. Não, é, principalmente em cravinhos, que eles não têm restrições nesse tipo de coisa. E liguei para um amigo e falei para ele, ó, você vai atrás, me consegue aí, ó, cana da Índia. E me faz um chá, me dá um jeito de me trazer aqui. Ele foi, chegou lá na, na loja especializada nesse desse tipo de erva, eles indicaram, ó, leva o chá o, o quebra-pedra e a cana do brejo, e você faz tudo junto, tudo misturado, e leva para ele. Às sete horas da noite, esse amigo chegou no hospital com esse litrão de chá, e algumas pessoas podem falar, poxa, mas o hospital não vai permitir isso, não, não é o caso de Cravinhos, Cravinhos é, uma, é um pessoal que no hospital que eles estão ali a, a fim de procurar a cura da pessoa, não a ignorância. A ignorância da Organização Mundial da Saúde, né? É que eles tanto dizem, né? A pessoa tá morrendo, mas eles precisam pesquisar. Deixa a pessoa morrer e levam as pesquisas adiante, né? Cravinhos, eles, ele chegou com o chá lá, levou até o meu quarto e eu comecei a tomar chá às 7 horas da noite. É, já depois de quase quatro dias tomando morfina e tramol na, na veia. É, sem, direto, praticamente ligado direto nas minhas veias. Eu já não tinha onde mais aplicar é, injeção, pois eram várias todos os dias, a todo momento. É, no decorrer daquela noite, eu comecei a tomar aquele chá. Provavelmente lá para as duas horas da manhã, no um, um, as, uma, duas horas da manhã, praticamente a dor cessou, a, de, a dor cessou por aí, e já consegui dormir aquela noite, a primeira noite que eu dormi. Final da, finalizando a situação, é, amanheceu dias dia, a enfermeira até assustou, porque toda noite dava trabalho é, aplicando remédios e não conseguia dormir, estava do, dormindo a base de uma hora, uma hora e meia por dia, aliás por noite, né de dia não dormia de maneira alguma. Não tem esse costume nem em hospital de, de, de descansar de dia. Mas estava em um estado terrível de cansaço. Naquela noite eu dormi, de manhã cedo a enfermeira chegou e falou, mas o que aconteceu que a dor cessou? Eu falei, olha, é, eu comecei a tomar esse remédio aí. Elas ficaram felizes, né? Ficou feliz demais. E falou para mim, olha, continua tomando. Quem sabe Deus ajuda que, você, que eu, esse remédio dá jeito aí. Aí o médico chegou em seguida, né? Eu falei, ah, agora ele vai encrencar, né? Vai encrencar o hospital, é, vai, geralmente eles, eles não permitem chá caseiro ou alguma coisa parecida. E o médico, eu falei pra ele que estava bem tal, tal. Ele falou, ah, é aquele chá ali que você está tomando. É, eu falei, ah, eu comecei a tomar, não tinha condições. A situação de já quantos dias tomando esse tipo de, esses remédios, é, morfina... Que estava tá até tirando o meu sentido. Ele falou, olha, continua tomando, continua tomando. Quem sabe Deus ajuda, vai. É, Deus abençoa que essas pedras saem. É, por volta das 8 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, é, parece que eu fui até o banheiro e a, a urina prati, praticamente saiu quase preta, toda escura. Gente, daquele dia em diante, nunca mais eu senti nada. Aquilo ali só foi o melhor, só foi o melhor, dentro de praticamente menos de 24 horas o hospital me liberou. E graças a Deus, já faz algum tempo, não sei, um ou dois meses, eu não estou bem lembrado, saí daquela situação. E hoje estou de pé para a glória de Deus. Mas o que, que acontece? Eu venho aqui para te recomendar, se você tem problema nos rins, tem pedra nos rins, o médico falou, tem de operar? Eu não operei. Se você quiser é, usar mais essa oportunidade... Quem sabe Deus vai abençoar a sua vida e vai te livrar desse mal aí, né? Graças a Deus estou bem. Eu aconselho você a tomar bastante água e pelo menos uma vez ao mês tomar um chá desse aqui para prevenir, né? Prevenir porque ela estourou as pedras que estavam no meu, no meu rim, voltou tudo ao normal, hoje não sinto nada. E, então você procura lá, procura... É, ou numa casa especializada na sua cidade, ou se você mora em uma cidade que tem roça, procura aí, ó, Cana do Brejo, Cana do Brejo ou Caninha da Índia, esses dois nomes, ela é conhecida por dois nomes, é, em alguns lugares do Brasil, Cana do Brejo, em outros lugares, Caninha da Índia, você procura aí na sua cidade, é, arranja esse chá, faz, é muito facinho fazer e... É, na hora de tomar, você, você pode até falar, professor, mas é ruim, é ruim remédio que é, é ruim de, é, é amargo é, geralmente ele faz bem remédio doce, ele causa diabetes viu? É, eu costumo dizer isso então não presta, viu é, então, caninha da índia ou cana do brejo você arranja aí na sua cidade é, vai procurar também o quebra pedra, mistura os dois e toma que eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você e você não vai precisar operar dos rins, dos rins, não, né? Que Deus te abençoe grandemente, que esse remédio faça é, o que fez é, de benefício na minha vida, que eu tenho certeza é, que o seu sofrimento vai ser praticamente aliviado em nome do Senhor Jesus. Deixa seu like aí no canal e se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, né? É, pode entrar em contato comigo, que eu... Eu mando aí os dados certinhos desse remédio para você. 16 é o código de área 988269117. 988269117 é caninha do brejo ou caninha da Índia. Vê se você acha aí na sua cidade, tanto na roça como na, em lojas especializadas aqui em Ribeirão Preto, tem uma loja chamada Massaro, né? Que ela é especializada em remédios, remédios do campo, né? Remédios caseiro. Tem muitos outros aí, né? Quem sabe na, nos próximos vídeos a gente vai falar alguma coisa sobre isso, tá bom? Aquele abraço todo especial e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, tá bom? Saúde e paz a todos, gente! Um forte abraço!